Celso. Oi, vamos contar as estrelas? Olá. Quero ver quem conta mais. O céu cheio de estrelas que eu nem posso contar. Tem nome de todo jeito e desenhos pra formar O céu cheio de estrelas que eu nem posso contar Tem nome de todo jeito e desenhos pra formar Quero contar as estrelas, mas comece, perco a conta Da pequena mais grandona contei tanto e fiquei tonta Quero contar as estrelas, mas começo perco a conta Da pequena mais Seguindo a contagem, uma uma sem preguiça, quando penso que chegou, o caminho sempre espicha. Seguindo a contagem, uma uma sem preguiça, quando penso que chegou, o caminho sempre espicha. Até dez foi muito fácil, até sem tempo trabalhão. Até mil tá muito louco já pensou um sextilhão. Já pensou um sextilhão Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Até dez foi muito fácil, até cem Eu, mais. Eu, mais. eu não tenho é Eu mais Eu mais Eu vamos